É, no primeiro dia da oficina eu é, quis, quis começar falando da Jornada do Herói, que é uma coisa que, é, que tem a ver com o roteiro, mas é um estudo antropológico do Joseph Campbell. Então eu comecei com a Jornada do, do Herói, explicando pra eles um pouquinho os pontos, é, partida, iniciação, retorno. Por que essa opção de começar o trabalho pela Jornada do Herói? Porque a história parece que me pedia, pedia isso. O desafio que me mandaram era duas pessoas em pontos diferentes, de Goiânia, que, que em algum momento eles iam se encontrar, esse era a, a, a, né, o mote da série, né? Então, pra mim, naturalmente, isso já cumpre a jornada do herói, o argumento que eu criei foram de dois órfãos em pontos diferentes, eles eram irmãos, um foi abandonado em lugares lugar diferentes, então, tipo, o que, eu, o que eu senti é que eles começaram já a identificar nos filmes que eles assistem a jornada do herói. Então, tipo, eles já identificaram, eles entenderam a estrutura. É, então, eles como eles já são alunos de audiovisual, então eles já estão acostumados, eles gostam de cinema. Então, eles já, tipo, de falar da jornada do herói já foi fácil pra eles identificar isso em obras. Porque o que eu tava preparando era falar da jornada do herói e depois mostrar alguns personagens que cumprem isso e, tipo, nem precisava porque eles já identificaram por si só já, então aí depois dessa jornada do herói eu já entrei com isso de falar quais são as intenções do roteiro, as intenções que estão ali veladas através da escrita, já comecei falando que você tem que escrever é, na intenção de, de, de esconder essas intenções, mas fazer o público pensar nisso, chegar na conclusão sozinho né, esconder as intenções do roteiro, e a jornada do herói porque você pode fazer uma jornada do herói, ela, ela é uma metáfora, né? Então falar da jornada do herói e depois você entrar nessa coisa do, da metáfora, é, já foi um link já pra, pra, pra poder fazer isso. Eu não lembro qual que foi sua pergunta mesmo. Roteiro não é uma receita de bolo. Não tem uma regra pra você fazer roteiro, você, você faz ela do jeito que você quiser. Mas é igual você tocar um violão. Se, se o cara não sabe tocar um violão, e pega um violão desafinado, ele vai começar a tocar lá não vai sair som nenhum. Então você saber esses pontos do roteiro seria tipo você saber afinar o violão, você tocar o violão afinado E aí depois disso que eu vim falar da teoria do iceberg, que é uma teoria foi criada pelo Hemingway E ele falava que é, na, a teoria do, do iceberg, resumindo, é O iceberg, ele ele, ele a menor parte dele aparece né, na água e ele está todo submerso e aí, e aí o que ele queria dizer com isso? Porque o, a ponta do iceberg é o que está escrito e o que está submerso é o que ele quer dizer. Então, para mim, tipo assim, o, o ponto principal do roteiro é isso. Não só do roteiro, de qualquer forma de, de expressão dessa coisa de você querer passar uma mensagem através de uma história. É você vê lá o que você está querendo é, dizer. É bom para o seu leitor, é bom para o seu público, é bom porque a pessoa interage, né? É aquele lance da obra aberta. Você não pode dar uma coisa mastigada para você. Você tem que fazer a pessoa dialogar com a sua obra. Enquanto eu fazia isso, eu usava de exemplo. Então, quando eu estava falando de intenções veladas do roteiro, eu usei uma, é... usei a Cidade de Deus como exemplo. E tinha uma metáfora de que o Zé Pequeno era um furacão e o Buscapé, o olho do furacão. E realmente, o Zé Pequeno sai arregaçando tudo. E, e o Buscapé é fotográfico que ele fez, está no filme. É... E então eu usei essa, essa, essa, essa, esse exemplo. Falei da necessidade dos personagens, que um personagem sem necessidade ele não é nada. Aí eu também usei o Cidade de Deus, a primeira cena do Cidade de Deus que eu buscar a pé já revela a necessidade de fazer uma foto daquele bandido filho da puta. Então, tipo, é, é, eu fui falando e usando de exemplo, mostrando em filmes como é que ia ser é usado. É, então agora por último eu vou falar da criação do personagem e das repetições e dos objetos de desejo que geralmente é bom para você criar, que seria tipo uma espécie de um refrão do seu roteiro. Então, é, essas repetições e objetos de desejo, você pode criar uma mania do personagem, um, algum objeto que, que, que, que sintetize toda, toda a necessidade que ele tem. É, por exemplo, no grande Lebowski, The Big Lebowski. O filme começa porque alguém mijou no tapete dele, ele quer um tapete novo, então aquele tapete tem muito a ver com... Tipo, ele não liga pra muita coisa, o Lebowski é um hippie e tal, ele se importa com o tapete. Ele não se importa com a bolsa, ele não se importa com a guerra do Vietnã, ele se importa com o tapete que compunha bem na sala dele. Então isso, o tapete diz muito sobre o personagem. Então a gente buscar esses objetos, essas coisas que, que, que dia, dialoguem com a necessidade do personagem. Que vai ser por último, vai ser o último dia da oficina e nesse dia mesmo... Desde o primeiro dia, a gente está escrevendo, porque para aprender a escrever roteiro tem que escrever, não tem outra forma. E agora, no, no terceiro dia, a gente vai começar a escrever o roteiro de fato mesmo, fazer a escaleta, delegar as tarefas e começar a pensar nesses tratamentos, quais vão ser os objetos que a gente vai usar, qual é a necessidade definida dos personagens, qual é a intenção com esse roteiro, é por aí. Eu percebo que por, por esse serem alunos de audiovisual, é, eles já têm, é, quando você fala isso, eles já absorvem muito facilmente, assim, é muito fácil para eles absorverem isso tudo. É, agora vai ser o desafio, eu acho que esse é o desafio da gente construir o roteiro junto e, e passar toda toda essa filosofia que a, a casa da árvore tem, porque essa websérie a gente vai contar a com uma história, de um argumento que foi criado aleatoriamente, mas nisso, acho que vai estar, vai estar na intenção do roteiro, toda a filosofia da Casa da Árvore, todo esse trabalho que tem, sido, que tem sido feito, a gente vai colocar isso também, que é isso é, de conversar com as novas mídias, de, de, de fazer essa coisa de transmídia, né, de fazer a websérie, conversando mesmo, e, e além do vídeo e passar para a rede mesmo, e é isso que a gente está buscando, o desafio maior é esse, buscar essas, essas novas, essa, essa nova forma de dialogar o vídeo com essas redes, né que já, que já nem é nem mais nova, né o negócio já tá na nossa vida, já você ter um Facebook, você ter um Twitter, você se informar por essas redes, então o vídeo tem que interagir com isso, é a, é a filosofia da coisa.